Ótimo. O que, que mudou especificamente na sua forma de estudar? Quando você pega o material, você se direciona melhor, você tu, tu separa melhor, você tem um foco. O que, que mudou? Olha, eu acho que mudou tudo, porque... É... Assim, eu, li, eu pegava o material, lia, ficava lendo, relendo, mas sabe, ah, parece que aquilo ali não fixava, com a mentoria, depois da mentoria, né, que a gente aprende as técnicas, aprende a ler, é, como ler o PDF, né, tem as partes mais importantes, antes você queria aprender tudo, ficava ali naquela noia naquela né, que não dá para aprender tudo, né, também não, não, não me concentrava muito nas questões, eu acho que, assim, a forma de estudar mudou completamente, eu não sabia estudar. E teve teve uma uma coisa Lucas que eu estava falando antes de você retornar para a live que fez muita diferença para eu eu percebi muito essa diferença enquanto mentora que foi a tua confiança no processo a tua entrega então assim você é, confiou naquilo né que que que a gente estabeleceu ali juntos né você estava conciliando duas coisas né é, afins óbvio né coisas muito relacionadas e, e, e você acreditou que aquilo ali ia dar certo, que aquilo ia, ia te levar onde você queria chegar, e você acreditou tanto que você se dispunha a ir além, né, então assim, muitas vezes você batia aquelas metas que a gente estabelecia para você, que a gente acreditava que era já o suficiente para você ser aprovado, Uhum. E você, né, não contente, você ainda por cima, não, mas eu vou, eu vou, eu vou dar tudo de mim. E eu, eu não sei se você ouviu essa parte que eu falava antes de, de você entrar, o quanto essa tua garra, essa tua determinação é um componente que faz toda a diferença, e fez a prova disso, é o teu primeiro lugar, né, nesse processo de estudar para concursos, né, porque veja, Lucas, você, você é um furador de fila, né, você se deu conta disso? Você não, você, você não é um cara com histórico enorme de concurso. E você simplesmente se determinou, foi lá, comprou o material certo, né? Isso isso ajudou muito, né? Isso isso eu acho que te deu um grande atalho, né? Você, como você mesmo disse, ter conhecido o professor Alisson, né? O curso antes, fez e, a mentoria, e, aprendeu claro, a estudar. Né? Isso, e aí você, você você juntou isso com o fato de você ter aprendido a estudar, mas o principal componente disso tudo foi o teu comportamento, a tua atitude. Né, diante de tudo isso você é, você se dispôs né a realmente passar então eu queria que você desse assim é, o, é, que que você contasse um pouquinho sobre essa tua postura é, para as pessoas que estão nos ouvindo. Porque é como você falou, estudar para concurso é um saco, não é uma coisa bacana, não é uma coisa legal. Então, é, como que você lidava com aqueles dias de saco cheio, aquela hora que você não queria estudar, que você queria lavar a louça, queria fazer qualquer coisa, menos estar ali estudando? Como que você lidou com esses sentimentos que apareceram com ansiedade, com angústia, enfim? Se você pudesse contar um pouquinho dessa tua parte comportamental para nós. Tá. Olha, durante esse período eu adoeci, né, eu tava somatizando no meu corpo, né, só que assim, eu sempre me cuidei, né, não, não, não deixava de, de me observar, cheguei aí a médico, mas também eu continuei com a minha análise pessoal, né, acho que a terapia foi fundamental para esse momento. A gente, durante esse percurso, a gente passa por altos e baixos, né, não é fácil, você tem dia assim que você tá um saco, você não quer estudar de forma nenhuma, porque, como eu falei, né, qualquer coisa é melhor. Só que eu acho que o pior é no início, professora, né, acho que o primeiro mês ali, um mês e meio, né, é, é horrível. Depois que passa aquele, aquele, aqueles primeiros dias, eu acho que vai, é um hábito, hoje eu estudo porque eu acho que eu queria um hábito, né, mas hum, não é bom, né, mas assim, essa questão comportamental... Me afetou, de certa forma, só que não, eu acho que não me afetou tanto, tanto, tanto, tanto, e não foi algo assim que me paralisou a continuar, não. Você simplesmente seguia em frente, mesmo nos dias ruins, né, Lucas? É, eu acho que eu não tinha problema com os imprevistos. Né? Acho que acontecia, às vezes eu me readequava. Até que no início, sim. Né? Aqui em casa, é, somos do, do tipo que ah, um entra dentro do quarto do outro, abre a porta, baixa. Até cheguei a falar naquele dia, né? Que. Não tinha, assim, muita colaboração com essa parte aqui em casa. Mas isso, no início, assim, foi horrível. Eu pensava assim, eu oh, não, não vou conseguir. Se as pessoas não me ajudarem, eu não vou conseguir. Eu me estressava. Eu disse, não, não dá. Se for assim, eu nunca vou ser aprovado. E aí eu pensava, louco, que alguém estava estudando naquele momento. E aí, eu nunca pensei em desistir. Mas eu, eu duvidei várias vezes se eu conseguia. Né? Várias vezes aconteceu também outras coisas no caminho. Eu ficava assim, não, dessa forma aqui, não, eu... Eu posso até passar, mas vai demorar muito. Né? Mas aí, depois, com o tempo, você acho que você começa a driblar, você começa a se adaptar às situações, né? você começa a ver que o problema não é o outro, é você, né? e uhum. que o que o outro faz com você importa mais, o que importa mais é aquilo que, aquilo que você fez com o que fizeram de você. Porque, assim, os outros podem até querer que eu passe, né? Ah, quero muito e tal, a família, só que eu acho que assim é um desejo meu, e que ninguém entende a, aquele desejo como, como eu realmente tenho né perfeito e Lucas é, você teve a oportunidade depois de um certo momento de só estudar né você não não não tava trabalhando e tal uhum. e às vezes as pessoas acham que isso é mais fácil, né, e na mentoria várias vezes a gente conversou sobre isso, que não, que nem sempre isso é mais fácil, né, você tem um tempo a mais disponível, mas nem sempre as pessoas conseguem utilizar esse tempo da melhor forma, nem sempre as condições uh, no nosso entorno também são as ideais, enfim, a gente, cada um de nós, né, eu não conheço ninguém, absolutamente, que tenha sido aprovado em concurso sem alguma dificuldade, porque estudar por si só é um desafio, né, que nos exige muito como você bem falou então é, quais foram as tuas é, dificuldades Lucas porque assim muitas vezes as pessoas acham que é só tempo né Ah eu não tenho tempo então ele teve tempo então ele passou então é, para ele é fácil para mim é difícil mas não é assim né então é, se, se você puder contar um pouquinho também sobre isso né sobre é, como é que foi o teu processo né é, enfim as, as, as dificuldades que você atravessou tá é, eu não vou dizer que é pior você ter só o tempo de estudo só que pelo menos para mim como eu tinha o dia todo para estudar né e na maior parte desse percurso quando eu não estava estudando minha consciência estava ali no estudo e eu me culpava né todo tempo eu me culpava ah, nesse momento é que eu deveria estar estudando nesse momento é que eu também deveria estar estudando eu pensava que todo momento que eu tinha eu deveria estar estudando Sabe, então, é, é, eu só pensava no estudo, o tempo todo no estudo, eu não, não conseguia fracionar. Hoje, já trabalhando, né, depois de todo esse processo, eu separo o tempo ali de estudo, né, eu acho que é até melhor para mim, né, eu comecei a trabalhar antes de, de, de ser aprovada no concurso, né, eu acho que caiu, assim, a ansiedade, aquela obrigação de ter que conseguir, que essa prova tem que ser minha. Porque quando eu não, não tinha nada, eu ficava assim, eu tenho que passar nesse concurso. Eu não tenho outra opção a não ser passar. Eu acho que isso é um peso, assim, tão grande. Isso, isso atrapalha, né? Demais. Demais. É, você Porque... sabe que, que, que você não é a, a primeira pessoa que me diz isso, que depois que começou a trabalhar... É, melhorou a qualidade do estudo, porque daí você tem menos tempo, mas aí você sabe que é só aquele tempo que você tem, e daí, poxa, eu preciso fazer esse tempo aqui render, porque o outro tempo do meu dia eu vou ter que estar trabalhando, então eu, esse tempo aqui eu vou fazer render. Muitas pessoas vivem mesmo essa experiência, né, prof? Eu acredito que você também já deva ter ouvido isso. Sim, sim, bastante. Então, no meu concurso, por exemplo, eu, eu queria, meu sonho era ter férias e tal para poder trabalhar, para poder estudar, não tive. Foi assim, a correria da nada. E assim, hoje, é, eu só trabalho três dias na semana, então, assim, os dias que eu trabalho, eu acordo mais cedo, né, eu coloco alarme e, e, e estudo depois do trabalho eu também estudo, então assim, eu sei que eu tenho aquele tempo, aquele tempo ali é para estudar e eu não fico mais naquela noia. tanto é que eu fui fazer a prova de BH, eu tá, a gente fica com ansiedade, só que eu não tá, nem se compara quando eu tava estudando, porque eu não tinha aquela, aquela cobrança, né, de eu tenho que passar, tem que ser nesse aqui agora, eu não tenho nada, né, não tinha, e a gente também fica muito naquela preocupação de que, ah, o outro tá me cobrando, e às vezes nem tá, né, então você se cobra em dobro. Cara, foi um processo terapêutico para você, entre o início e o final do, da sua preparação, não foi? Ah, eu passei por muitas coisas. E... Lucas, ah, fala, fala, pode falar. Eu fiz uma prova, nesse lugar que eu estou trabalhando hoje, né, eu fiz uma prova, antes dessa prova eu tinha feito uma anterior, né, uma bancazinha ralé de cidade pequena, eram só dois concorrentes, eu dois no um, né, porque era eu e o outro. E aí, essa banca, ela corre a prova toda errada, né, e várias questões copiadas, prof, de bancas assim, né, FCC, essas bancas grandes. Aí eu cheguei e joguei assim, né, algumas no Google, eu disse, não, eu acho que a vaga é minha. Ok, saiu o resultado, nem classificado eu fiquei. Nossa, eu fiquei assim, arrasado, sabe? por incompetência da banca. Eu falei assim, não, se eu não passei numa, numa prova que eu tinha um concorrente, quem diria uma prova de 3.500 concorrentes? Eu passo. <risos> Sabe, eu disse, não passo. Eu continuei estudando mais, assim, desacreditado. Eu disse, não passa, essa vaga não é minha, não adianta. Até porque também tinha diminuído, né? Eram, eram 11, depois ficou 3. Eu disse, não. Não vai dar. Não. <risos> vou fazer porque vou fazer, né, mas...